A gente está aqui na quadra do Salgueiro, dando início às ações de prevenção nessa época agora de carnaval. E é importante a gente estar tá aqui próximo da comunidade. A gente precisa de estar mais perto das comunidades para poder... É, a gente estar tá incentivando a prevenção, retomando essa prevenção e o uso da camisinha. Porque a camisinha protege de todas as DSTs, né? não só HIV, mas sífilis, gonorreia, HPV. Então divirtam-se muito nesse carnaval Não esqueçam de usar a camisinha Sempre